Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dil Store. Acesse www.dilstore.com.br. Fala, cambada! Beleza! Oi oh, eu aqui outra vez e dessa vez melhor, porque quando eu gravei com a Camila e com o Gilmar eu estava completamente rouco, hoje estou melhor e hoje eu conto com a presença da Roberta Antunes, que é mais um dos integrantes da equipe do Endless e... Roberta, pode se apresentar para o pessoal? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Roberta Antunes, sou é, Country Manager da Endless no Brasil. É, vim aqui para contar um pouquinho da história da Endless e como é que a gente está chegando no Brasil agora. Show de bola. É, eu aproveitei para poder ver no site da Endless, mostra todo o seu histórico e tal. Eu puxei sua ficha para poder <risos> falar um pouco. <risos> E, por fim, eu vi que você já foi também, inclusive, do, do Hotel Urbano, né? Você foi uma das startups dele, né? É, eu sou uma das fundadoras do Hotel Urbano, há uhum. cinco anos atrás. Acho que o Hotel Urbano já foi um case de sucesso. Uhum. É, no, do, no meio do ano passado, mais ou menos, eu saí do Hotel Urbano é, e resolvi me juntar aí nesse, nesse grande projeto, que é a Endless Global. E estou toda demais. uma parte eu. Ah, que demais, legal. Conta então a missão da empresa, toda a história, se você quiser, pode falar o que você quiser, tá, tá bom? É legal. <risos> Não, eu acho que é interessante explicar assim, da onde surgiu a Endless, né? Por que que a gente uhum. existe hoje? É, a gente, a Endless, a gente percebeu uma coisa que é, é muito óbvia, mas é, é difícil ver essa oportunidade... Que uhum. o computador ele parou mais ou menos em 3 bilhões de pessoas no mundo, né? É, mais ou menos uhum. 3,2 milhões de pessoas no mundo tem computador, tem acesso ao computador, é, isso deixa 4 bilhões de pessoas tem acesso a computador, né? O computador hoje, é, passa a sensação, o mercado entendeu durante um tempo que o mercado de computador estava crescendo. Existe a lenda de que o computador vai morrer, né? É, acho que uma das um dos, um dos mitos aí, de que o computador vai morrer. Mas, na verdade, quem usa computador hoje em dia, quem tem computador, usa muito mais o computador hoje em dia do que usava alguns anos atrás e mais, aí, mais até do que antes do smartphone ser lançado, assim, duas horas a mais em média. Então, na verdade, o computador, ele é uma ferramenta super relevante, uma ferramenta de produção, diferente do celular, que é uma, muito mais para uma comunicação, é, para você entender uma coisa de momento. O computador é uma ferramenta de empoderamento, uma ferramenta pra, pra, de produção, uma ferramenta de acesso ao conteúdo, uma ferramenta para estudo, para trabalho. É, e quem está fora disso, está fora... É, tá sem acesso a uma grande quantidade de informação e essa capacidade produtiva é e a gente entendeu acho que depois de um certo tempo de pesquisa é que não é que essas quatro bilhões de pessoas não querem ter computador elas não têm computador por dois motivos é tem uma questão de preço né que uhum. O computador, ele ainda é uma ferramenta cara é, para a grande maioria das pessoas, mas dessas 4 bilhões de pessoas, só 1 um, um bilhão e meio, na não, verdade só não, muita gente, mas assim, 1 um bilhão e meio vive na linha da pobreza extrema, na miséria. Mas tem aí quase 3 bilhões de pessoas que podem ter acesso ao computador e querem ter acesso ao computador, tá? É, outro motivo que eles, não têm que eles não têm computador é que... O que, que você faz com um computador sem internet, né? É, de maneira geral, o computador é uma ferramenta muito dependente de você estar online, senão tem muito pouca coisa, né? Você vai fazer o quê? Você vai escrever no Word, vai ficar guardado lá, se não manda para ninguém, ou jogar paciência, ou... De maneira geral, uma ferramenta muito limitada. E, por incrível que pareça, 60% do mundo não é conectado. Acho que é uma realidade longe, talvez, de mim, de vocês, mas 60% do mundo não tem acesso à internet, Tá? É, se 100 milhões de pessoas no Brasil têm acesso à internet, significa que outros 100 não têm. e a, a gente sempre achou que a internet era uma coisa que tá, tá aqui, é para todo mundo tá aqui, é uma realidade vai crescer, vai crescer, ela vai chegar para todos e a questão é que ela não chegou a internet começou a, a desacelerar o crescimento, tá? a internet não cresce mais como crescia e a gente ainda tem 4 bilhões de pessoas no mundo sem acesso à internet é para essas pessoas, o computador realmente não é uma ferramenta relevante, né? Assim, essas pessoas, se você visitar a comunidade, se você for em vários países que não são, são ricos, todo mundo tem uma TV em casa, vai ter uma geladeira legal, investir em outras coisas que eles dão um valor, que não é um videogame, que não é um computador. Porque o computador para eles não tem valor sem a internet. Então, a, a Endless é, entendeu isso, né? E a gente foi... É, é uma empresa que está quatro anos mais ou menos em pesquisa e desenvolvimento é, no campo, conversando com o usuário, tentando entender o que, que é que o usuário faz na internet, por que, que a internet é tão importante, o que, que ele faz de tão relevante com relação à busca, com relação ao entretenimento, com relação ao conteúdo educacional, é, e quais são os medos que as pessoas têm com relação ao computador. computador. Então, assim, a gente... Era começar fez uma interface super fácil de usar, muito baseada em smartphone, que muita gente tem smartphone hoje em dia, então ela Sim. é ser muito friendly, muito baseada em iconografia, é muito simples de ser usada, ela não segue nenhuma regra com relação à árvorezinha de Windows, ela é muito mais baseada em smartphone mesmo, depois a gente entendeu que é, esse, a gente tinha que transformar esse computador uma ferramenta muito relevante para o usuário, então a gente pré-carregou o sistema com conteúdos que a partir da nossa de campo se mostraram relevantes para o usuário. A gente tem a Wikipedia em todos os nossos computadores pré-carregada. Isso significa mais cinco vezes mais conteúdo que uma enciclopédia britânica. É, então, para uma nossa. pessoa estudar, para uma criança, para adolescente, para uma família que tem interesse em pesquisa, conteúdo está todo pré-carregado. A gente tem conteúdos de maternidade, de uh, plantação, Muitos conteúdos educacionais, tipo vídeos da Khan Academy, muitos jogos educativos, assim, é, o computador é uma ferramenta de lazer, né, uma ferramenta de união familiar, então tem muita, a gente tem muitos jogos para família, jogos de, até que ensinam a programar, tem coding para criança, para adolescente, é, Sim, então. é, tem o MindTools, que é tipo um fenômeno, né, baseado no Minecraft para Linux, e tudo isso já tá pré-carregado uhum. dentro do sistema, faz com que o computador seja uma ferramenta muito útil para quem offline e quando a gente pensa que além desse 60% do mundo que é offline, que tem a possibilidade de ter acesso ao computador como uma ferramenta de empoderamento, a pessoa fazer um currículo da pessoa é, ler é, conteúdo, de, de ter acesso à tecnologia, que é, é o primeiro passo para de fato ter acesso, acesso à tecnologia além desse 60% do mundo que está fora disso, porque não está conectado de jeito nenhum tem a questão é, da baixa conectividade nos países de desenvolvimento. É, a pessoa está conectada, mas a internet é muito ruim. É e por isso que os planos de celulares, às vezes, eles funcionam com uma, uma internet muito baixa as pessoas conseguem pagar por aquilo. Então, baseado nisso, aí você desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de internet assíncrona, né? Que é basicamente uma... uma não é nem online, nem offline, mas é a capacidade da gente é, baixar a internet quando você tem alguma conectividade é, para que esse conteúdo fique disponível de uma maneira offline, no formato de app. É, Explicou melhor para vocês com relação ao produto, mas eu posso dar um exemplo que eu gosto muito. Foi o primeiro protótipo do, de um jornal que a gente fez, foi o Prensa Livre na Guatemala. Qual a ideia do aplicativo? assim jornal uma, uma notícia, é, antes, antes de ter internet, você consumia o jornal casa de manhã, as notícias estavam ali. Você lia o jornal, no dia seguinte era velho, pegava outro jornal. É, quem não tem internet o tempo todo, não consegue é, ter essa notícia. Então, a gente fez uma parceria na Guatemala com o Prensa Livre, por exemplo, que... É, o nosso aplicativo do Prensa Libre, quando o usuário está online, ele conecta com a internet e atualiza as notícias. Então, mesmo que a internet dele seja muito ruim, a experiência dele offline é bem melhor. Ou quando a internet dele tá, não é muito boa, é bem melhor do que se ele estivesse só uma navegação de browser, porque já está tudo que achado, o conteúdo já está carregado dentro do computador. Entendeu? É então, a gente otimiza a, a performance da internet mesmo que o computador com uma conexão ruim, e quando ele está offline, é como se tivesse chegado o jornal. Chegou o jornal, ele leu, ele conectou. Em algum outro momento, atualiza essa notícia. Então, basicamente, esse é o de funcionamento do nosso computador, assim. E a gente acredita que, de verdade, a gente está resolvendo um grande problema. Um do hoje, que é, é essa questão de poderamento e da gente incluir pessoas, dar acesso a uma nova tecnologia e fazer essa tecnologia ser útil para todos. Que legal, achei o máximo isso. Essa parte então do offline, você de repente não está mais conectado, você não vai perder o que você está querendo ver. Isso eu achei fenomenal. Legal, né? Nossa, legal. É, é, é muito interessante. Sim. Interessante. Ah, Que e, legal. Assim, então você... Nossa, que é isso um que acontece de Brasil, Brasil sim na verdade assim antes de contar o Brasil eu queria saber como é que está no mundo assim afora, assim está tá tendo um retorno eu esqueci a palavra em português uh, are you succeeding Eu esqueci como é que fala isso <risos> eu literalmente esqueci então, então pois é eu acho que é, esse é o primeiro ano que a gente pode considerar de lançamento global assim da empresa a a gente quatro anos em pesquisa e desenvolvimento mesmo em campo com usuário hoje a gente está no México a gente está na Guatemala é, a gente uhum. está no Brasil, a gente está indo para a China é, e a, eu considero que é um, um ano super importante para a empresa é, uhum. e a gente está indo globalmente com algumas estratégias diferentes, assim, uhum. de distribuição do nosso sistema operacional, que é mais ou menos a mesma estratégia, é uma das maneiras que a gente está vendo para o Brasil, assim. Então, a uhum. uh, Endless tem essa questão de ter o nosso hardware próprio, ter o nosso computador quando a gente está oferecendo o nosso hardware próprio, a ideia é fazer um produto acessível para todos, é ajudar a quebrar essa questão da sua barreira de preço também. Então, esse aqui é o meu favorito. Está vindo para o Brasil. Esse aqui é o Endless Mini. É, tem 32 GB de memória. 32 GB é, E a gente está lançando no Brasil a 899 reais, mas tem uma promoção de lançamento. Vocês podem acompanhar aí para os amigos no Facebook o computador a ideia é que ele transforma qualquer TV em um monitor tá então é, ele tem é, ele roda em cima de um de uma Army, todo esse conteúdo que eu falei para vocês vocês conteúdo. podem ver no vídeo é, do produto pegado no computador é, toda essa experiência que eu falei e a ideia é que você não precisa comprar um monitor porque qual, a gente já vem com cabo HDMI e com e com composite atrás, então qualquer televisão, qualquer monitor, monitor. Então, é a ideia desse produto. Ótimo show de bola! A gente tem mais outras opções de hardware, mas esse é o que está vendo no Brasil. É... <risos> Legal. É, a outra coisa é que a gente, é, a gente começou a fazer parcerias globais, é, algumas empresas de computador. Então, e laptop, principalmente, estão vendo uma oportunidade da gente pegar um mercado que, na verdade, hoje não é um mercado que, que é consumidor de computador, por essa questão que a gente começou sobre a internet. Então, eles estão começando a tipar computadores com o nosso sistema operacional. É, a nossa primeira parceira a lançar no Brasil é a ASUS. Está é, lançando dois modelos de computador. com um, o sistema operacional Endless OS e está lançando agora essa semana na americanas.com e Além disso, assim, é, existe essa crença muito grande dentro da empresa que o nosso sistema operacional ele tem um valor pra, é, muito grande para o mundo e que ele tem que ser disponível para todos. Então, a gente lançou recentemente o Endless OS é, grátis para download. Então, qualquer um pode acessar nosso site e fazer download do sistema operacional ou para testar é, no pendrive, criar um pendrive para teste, rodar no pendrive, ver como é que o que que acha ou para fazer um funcional numa máquina é, uma máquina que não esteja utilizando que queira trocar o sistema operacional é, uhum. e tá sendo tá indo super bem assim a gente está tá recebendo feedbacks muito positivos de pessoas agradecendo e, e curtindo o sistema e querendo desenvolver e criar coisas é para o uhum. nosso para o nosso sistema então, pois é ter sido bem legal tem mais ou menos duas semanas que a gente lançou globalmente e a ideia é evoluir cada vez mais para que hoje esse, o AnglesOS é um sistema fechado, tá? É, uhum. Ainda está fechado para desenvolvedor, a gente não tem SDK mas a partir de agosto a gente vai começar a liberar para que as pessoas possam desenvolver coisas e enriquecer mais ainda o nosso sistema. Ah, legal. Podem contar comigo, inclusive, para poder divulgar quando eu sair notícia, tá? <risos> pode deixar, pode deixar. <risos> eu quero contar com você para desenvolver também. Queria eu. Ir pro sistema. Queria eu. Hoje eu cuido mais da parte de tradução. Eu já trabalhei em duas distribuições e eu achei que eu contribuía mais traduzindo documentação e tal. Eu <risos> cheguei a estudar programação, mas achei que eu contribuía mais assim. Queria eu, mas, mas eu posso ajudar a divulgar, tá? <risos> obrigada, obrigada, Então o Mercado do Brasil parece que vai contribuir bastante, né? Assim, já vai estar na Americanas, você já tem parceria com a Asus. Parece que vai ser um, é, um futuro muito grande aqui, né? Eu até tinha te falado anteriormente assim, que esse fator de educação, porque na nossa legislação permite, hum. né? Qualquer material, seja livro, seja música, tudo que é vinculado à cultura e à educação, de acordo com o MEC, é, você não paga impostos. Tanto que eu já comprei um livro para minha irmã, ela, eu comprei da França, uhum. chegou aqui em casa, eu não paguei imposto. Meu irmão comprou então, um. Então, não é verdade para computador. Para computador não é verdade, tá? Ah, para computador não é verdade? Não, Uma pena isso. Não. Pois é, não, o computador ele é super taxado. É, é porque não, é de propósito tem... geral, né? Bem taxado, e tem um monte de lei. De lei... Bem complicada. É bem complicado chegar a um preço de computador no Brasil, sendo sincera. É, é. Não tem nenhum benefício com relação à educação. A gente gostaria muito de fazer, de trazer o um produto mais barato ainda. Mas uhum. é, tem muita coisa envolvida em custo Brasil. Nossa, que pena isso. Mas falando até em questão de custo, de qualquer jeito, ele, ele é um preço barato, ele é bom, né? É acessível. Aí eu fiquei pensando o seguinte: uhum. é, as empresas geralmente. Então, falam... a gente está lançando. Uhum eu Nossa, acho que é, tem essa questão eu acho que hoje a, a grande preocupação, na verdade, não é o preço que custa mas é o valor que gera é, para as pessoas, sim. assim, porque tem essa questão de parcelamento em 10 vezes, então, com essa promoção agora, por exemplo, de lançamento é, o computador sai a 699 reais em 10 vezes é, no nosso eu site, sei. então em 10 vezes sai 69 reais por mês muitas pessoas investem de... Ou domésticos ou móveis para casa uhum. Ou outras atividades De lazer, uma televisão uhum. coisa. Essa é Essa população que não tem computador Então, é que valor eles veem no computador E o que a gente propõe Sim. agora É gerar, é mostrar esse valor É fazer o ah, computador que... uma ferramenta muito útil para todo mundo Ah, que legal Aí, assim, entra uma outra questão que eu fiquei pensando Eu não tinha nem planejado falar isso e agora à mente É que, assim, a tendência das empresas é elas reduzirem custo né? De qualquer empresa é assim Tanto que muitas empresas, se você for na Linux Foundation Você vai lá na seção de Members Você vê um monte de empresas IBM, Dell, até Microsoft agora está no meio Porque eles acham muito mais viável Financiar o desenvolvimento do Linux Do que eles desenvolveram o um sistema do zero Existe até um, uma relação da, da ONU foi Isso foi até mostrado na ONU Que assim, se você fosse desenvolver do kernel 2.6.11 ao 2.6.30 eles vão gastar um bilhão de euros e isso porque o Kernel já está na versão 4.0. Uhum. O Debian também, que é um sistema muito bom, a HP é, financia o desenvolvimento dele porque se eles fossem desenvolver um sistema do zero, eles iam gastar para desenvolver um Debian do zero 19 bilhões de dólares, né? Então por isso que as empresas acabam financiando esses projetos, mantendo eles livres, porque elas preferem manter eles livres, né? Para elas poderem usufruir e vender o sistema delas, né? Tem o caso também da virtualização. É, a, a, a comunidade contribui bastante, assim, né? Acho que a grande vantagem do Linux é que a gente tem um monte de gêniozinho produzindo para garantir o melhor sistema operacional. Isso. E eu acho que a gente foi bem, bem inteligente e muito bem muito bem no sentido de entender que o Linux já é um grande sistema. O que a gente fez foi basicamente, ele é um grande sistema operacional para pessoas que conhecem muito de computador. Então assim, Isso. se você conversa com um programador, com alguém da comunidade, o Linux é o melhor sistema, sem dúvida. É, uhum. e, e as pessoas eles acham super fácil de usar, assim, inclusive o Isso. é muito óbvio. É, a uhum. é Linux. Quando você vai para o usuário final, quando você chega em que é leigo e computador, o Linux é quase um tabu é, com relação à uhum. usabilidade. É. A, a grande isso. maioria dos Linux, né? Então, que a gente percebeu isso. Então, além é, dessa questão de gerar valor com relação ao conteúdo, a gente teve uma grande preocupação com uma interface muito muito friendly, muito isso. amigável para o usuário final. É, para uhum. que o, seja a color de é uma coisa mais acessível para ele em todos os sentidos, tá? Não é acessível se o conteúdo que está ali, mas é acessível porque ele sabe mexer, assim. Então, isso. é muito gratificante ir a campo e ver como é uma coisa quase intuitiva, assim. As pessoas uhum. montando o computador isso. É, e lidando. É bem... Isso é uma das grandes preocupações nossas. Tecnologia para ser para todos tem que ser muito simples, né? Isso, mas é isso o que eu achei interessante: é o seguinte, isso não vai acabar gerando também empresas que eu, é uma coisa que eu acho até interessante. Por exemplo, o Endless, pelo fato de ele ser barato, ele ser pequeno, é, para uma empresa ele também não se torna viável, pelo questão de custo mesmo. Que, que é isso que eu tava pensando, entendeu? As empresas geralmente procuram reduzir custos e até não, a questão de espaço. Que... Hum? É, eu acho que isso, eu acho que pode ser uma, um caminho é, hoje, tá? não vejo a gente como a gente não libera para download de outras coisas no sistema operacional uhum. é, pode ser que algumas empresas tenham dificuldade com algum software específico que rodam ou, no Windows uhum. ou em alguma coisa teoricamente se ele roda se ele roda em Linux ele vai rodar no Windows uhum. principalmente a partir agora é, desse lançamento que a gente fizer do SDK deve ser uma, a ideia é que seja roda no Linux ele funciona uhum. no no Windows mas não necessariamente uma coisa que seja compatível com Windows, que tenha sido desenvolvida para Windows, funciona o no nosso sistema. Então, quando você pensa em empresas, existem outras complexidades é, ah, com relação sim. a necessidades, outras complexidades com relação ao que a pessoa precisa, o que ela já está acostumada. Mas, é, eu acho que a grande vantagem, assim, o, o, o Windows OS, ele, ele tem LibreOffice, né? Uhum. Então, ele é compatível com o Word, PowerPoint, Excel, programas de Microsoft, ele é compatível com o Windows em, em vários sentidos e Sim. ele é gratuito, né? Então, eu acho que uma das nossas preocupações também foi dizer é o, o que você paga pelo computador é o que você vai gastar com ele é, é o seu custo com ele, assim, não tem custos escondidos, tá? Você não vai pagar antivírus uhum. porque ele é baseado não, Linux, você não vai pagar licença de, é. de programas como Word, PowerPoint, Excel Ou você não vai pagar licença de, de ter que renovar o Windows, você não vai ter que renovar Sim. outras ferramentas Porque tudo que você vai usar já tá incluso uhum, legal, fenomenal E por fim, só para não ficar tomando demais, que você, você já deve estar tá cansado Sim. demais Conta só um pedacinho sobre a loja pra gente, que a Camila falou, você conta? Então, a loja, o e-commerce? Isso. Você pode acessar direto pra comprar.englishm.com, se não quiser. No site uhum. tem mais descritivos de produto, é, mas ele tá uhum. disponível, a gente lançou o um mini hoje no Brasil, um código promocional, hashtag promo, um desconto de 200 reais. Show de bola. Aí. Legal. Eu tava propondo a Camila o seguinte, que assim, eu acho que isso é uma ideia muito interessante, que, por exemplo, a Canonical, ela tem uma loja dela, né? Ou, uh -huh. Se você for na Mozilla, ela tem uma loja dela também, você pode comprar camisa, mousepad, essas coisas. Se você for na loja é. do Vivaldi, que é, que é o novo navegador, eles também tem uma loja, você pode comprar adesivo, camisa e tal. Seria legal a Endless ter também isso, entendeu? Porque assim, eu vi um chaveiro de vocês... E vocês ah, não fazem ideia de como eu queria comprar aquele chaveiro. Ah, mentira, sério. Vou mandar pra vocês. Sério, Sim. lógico queixaveiro é, que é demais! É legal, é legal. Não, Sim. assim, uma das coisas que a gente tem muita preocupação é que é, a gente faz tudo com muito carinho. E a ideia é que o computador, elas, ele seja de fato um objeto de desejo, um objeto pessoal. É, o mini e todos os nossos hardwares eles são colocados normalmente quando a gente dá, deixa para o usuário colocar ele é colocado no centro da sala assim essa preocupação com é. design ser é uma peça de desejo é, é com tudo na empresa então assim eu adoro as camisas da Anelas que eu tenho também, também adoro os chaveirinhos super legal <risos> a de é, ser uma, uma coisa legal obrigada pela dica Pô, meu, eu que agradeço até por aceitar a sugestão, porque eu achei demais. Inclusive, assim, até esse próprio que você mesmo falou é realmente um objeto de desejo, porque eu não sei se você assistiu Guerra nas Estrelas, mas assim, o um novo saiu, tem um robôzinho que chama BB-8, ele me lembra o BB-8, entendeu? Uhum. <risos> uhum. Legal. Hoje... É, legal, é e eu, bom, você vai ver, eu ainda vou mostrar pra vocês que eu vou comprar ele, porque agora, por culpa de vocês ah. eu quero ele. <risos> <risos> legal, que bom, fico feliz nada, nada, feedback. sempre que você receber feedback de todo mundo aí do canal também, manda pra gente que a opinião das pessoas é super importante pra, pra gente continuar evoluindo ah, que legal, manda sim, isso aí inclusive eu vou sugerir bastante no canal vou promover bastante porque eu gostei muito da ideia hum. aqui no Brasil nós fomos inclusive um dos primeiros a publicar a notícia em português até passei isso pro Renato, né e, pra é. mim, foi, foi um renome receber vocês aqui, gente. Vocês não têm noção. tô agradecido mesmo. Gente. <risos> Legal, quando você vier pro o Rio, vem visitar a gente. <risos> com certeza, podem aguardar. <risos> Bom, então é isso. Quer deixar algumas palavras de consideração final, tá. Cam... é, Roberta? Pode falar. Ah, não, hoje estou com vergonha. Não, tô com vergonha, <risos> Gabriel. Mas se você, tá você tem vontade, te fica à vontade de mandar e-mail, mandar qualquer dúvida, tá? Tá ótimo, vou mandar sim. Então, muito obrigado tá, pela é sua bom. participação e ter essa, toda a vontade de participar com a gente. Foi o máximo. Obrigado por mostrar o, o Endless Mini. Achei demais também, tá bom? Legal, valeu. Manda a notícia se tiver para vocês. Tá ótimo, obrigado, viu? É isso aí, galera. Um abraço e... Tchau. Falou!